Primeiro exercício vai ser o crucifixo. O crucifixo é o seguinte: você vai deitar com as pernas flexionadas, fazer a extensão dos braços, encostar a cabeça, abrir os braços lentamente, quase encostar o peso no chão. Fecha, abre e fecha. Tá ok. Todo mundo pegou, Três. Todo mundo pegou. Três. dois. 1, um, vai, 1, um, contando, contando, 2, 3, devagar minha amiga, 4, desce o braço todo, 5, isso, 6, desce mais, 7, isso, 8, 9, desce o braço todo, 10, segura no meio, segura no meio, 11, 12, estica o braço, 14, vamos embora. 15, estica o braço. 16, 17, alguém tem que contar comigo, vamos embora. 18, 19, 20, vamos embora. 21, 22, 23, 24, desce o braço, isso, 25, 26, 27 28 29 30 todo mundo fica deitado, estica o braço acima estica o braço acima, isso assim com peso, segura o peso e estica o braço acima isso aí, segura isso aí, levanta, levanta o braço estica em cima, em cima, mais em cima mais em cima, isso, isso aí agora só vai tirar as costas do chão, vai lá, só um pouquinho vai, com o braço esticado, isso um Dois Três Vamos embora Vai Isso Isso Desce tudo e volta Isso Dez Vamos embora Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Descansa. Isso. Todo mundo eleva a perna, eleva a perna e bicicleta. Só 30 de bicicleta. Vamos embora. 3. 2, levanta a perna minha amiga, isso pode ser, pode ser, isso, não, não, faz esse movimento aqui com as pernas, isso, estica mais, vem aqui embaixo, isso, isso aí, isso é bicicleta, isso, vai, vai, vai, começou, 6, 7, tanto faz, você pode escolher. fazendo. Não, aí é outra coisa. Faz essa daí. Pode fazer, fazer a tua. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2. Isso aí, meu amigo. Deita a cabeça, deita a cabeça. Isso. 6, 7, 8, 9, 8. Isso. Parou. Todo mundo de lado agora vai fazer o seguinte. Agora sim vai pegar o teu. Só, eu quero só a sustentação do corpo, ó, deitou aqui de lado, colocou, se não conseguir colocar em cima pode ficar aberto assim, tá, ó, pode ficar aberto assim, se não conseguir colocar um tênis, só segura e fica com o braço para cima, tá ok? E eu vou fazer a contagem, vai lá, faz aí, pode, Pera aí. isso, lá, vira de lado, vira de... Não, não tem problema. Mas pelo menos levanta um pouquinho. O que você conseguir levantar tá bom. Ponte não, a prancha. prancha. Tá, então. Aí já tá bom. Segurando assim já tá ótimo. Já tá ótimo. Pera aí, parou, parou. Calma, senão vai cansar. Três. Pode colocar o pé em cima, se quiser colocar um em cima do outro também pode. Eu, aí depende de cada um, tá? 3, 2, 1, sobe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mudou o lado, vai! Mudou o lado, 3, 2, 1, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mudou o lado mais uma vez, vai lá, vira, vira, vira, 3, 2, 1, subiu, 1, 2, 1, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Virou, mudou, vai. Três, dois, um. Subiu. Um, dois, um. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ficou de pé, sem descansar, levanta, levanta, levanta, isso vai fazer o seguinte, presta atenção. Polichinelo modificado, Vou fazer aqui para vocês poderem ver. Polichinelo modificado abriu, desceu, tocou no chão, fechou, esticou. Abriu, desceu, tocou no chão. Só esse movimento, tá ok. Pegaram, pegou aí, minha amiga. Pegou, pegou. Isso aí, isso aí. É um agachamento disfarçado, quase isso. Três, dois, um. Vai! Um, dois, três. Parou, parou. Fala, minha amiga. Isso, ó. Desceu, fechou, esticou. Abriu, tocou lá embaixo. Fechou, esticou. Três, dois, um vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. 16 17 18 19 20 21 Vamos embora. 22 23 Vai tá terminando. 24 25 26 27 28 29 30 parou todo mundo vai fazer o seguinte parado no mesmo lugar tá parado no mesmo lugar perna direita atrás desce volta perna esquerda direita esquerda Ok, pegaram aí. Fazer aqui foi então. Vamos lá: sobe três. Todo mundo vendo Vou fazer agora de costa para vocês: três, dois, um. Direita atrás, volto. Esquerda atrás, volto. Direito: dois, isso. Dois, bora. Três, três, quatro. Vai, quatro cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez, onze, onze, Doze, doze, treze, treze, quatorze, quatorze, embora quinze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezessete, dezoito, dezoito, dezenove. 19, 20, 20, deitou no colchonete, vamos lá, todo mundo deitando no colchonete, vou pegar levinho para vocês, vai lá, deita no colchonete, vai ficar de lado, de lado, aqui assim, tá ok? E vai fazer só esse movimento, abrir e fechar a perna, quem achar fácil pode fazer o seguinte, coloca aqui, assim. Vai, elevar o quadril, abre e fecha, abre e fecha. Trabalha mais para você, para que você quer. Entendeu? Vamos lá? Vai, dobra, é, você vai fazer só esse movimento aí, abrir e fechar. Põe a mão do lado, do lado, do lado aqui, do lado, isso aí. Levanta o quadril, se quiser fazer assim, agora levanta. Sobe. Sobe a perna. Tira essa perna do chão. Não, dobra essa daqui. Ó, oh, presta atenção. Entendeu? Isso, isso aí. Mas tu mantém. Mantém em cima. Dobrada. A de baixo. Isso. Dobra de baixo. Isso aí. Dobra. Dobra de baixo. Dobra de baixo. Isso aí. Sobe. Isso. Agora vai. Um. Isso aí. Vamos. Um. Vambora. Dois. Três, quatro, cinco, força, seis, sete, oito, nove, dez, onze, bora, doze, treze, 14, quinze, mudou o lado, vira, três, dois, três. Um vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze, virou o lado, vai, rapidinho, três, dois, de novo, só dez só, um, vai lá, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mudou o lado, vira, rapidinho, três, dois, um subiu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Todo mundo senta, sentado, sentado, vai pegar o peso. embora que o tempo já está terminando. Senta, pega o peso. Vamos fazer um exercício um pouquinho mais diferente aqui, um pouquinho mais difícil, que é o seguinte: vai dobrar as pernas dessa forma, segurar os dois pesos à frente, com o cotovelo à frente, estica e volta, estica e volta, estica e volta, tá ok? Isso! À frente, traz aqui à frente, ó, põe o peso à Assim, isso, ó, olha pra mim, peso apontando pra você. Não, não, isso, isso aí, fecha o cotovelo, ó, fecha o cotovelo, isso, não apoia o cotovelo na perna, não, fecha ele, isso aí, não apoia na perna, isso, todo mundo, só vai subir e descer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 9 10 parou descansa peso do lado abre abre abre o braço com peso do lado assim isso vai subir e descer 1 2 3 4 5 vamos embora 6 7 8 9 10, parou, pega o peso à frente, vem, só 5, vamos embora, descansa não, à frente, 5, 1, 2, 3, 4, 5, do lado, esticou, sobe, 1, 2, 3, 4, 5, à frente, pega, sobe, vai, 1, 2, 3, 4, Quatro, cinco. Do lado, para, sobe. Um, dois, três, quatro, cinco. Finalizamos nossa rotina de hoje. É isso aí.